Vou explicar um pouco do experimento que eu estou montando no meu mestrado para vocês. Vou começar explicando o principal instrumento que eu uso nele, que é o laser pulsado. Ao longo do vídeo eu vou usar um pulso de som para fazer uma analogia com os pulsos de luz, tipo esses aqui. Repare que cada pulso tem uma duração e existe um intervalo de tempo bem definido entre os pulsos. Lá no meu laser eu posso mudar o intervalo de tempo entre os pulsos, colocando de 1 um pulso a 7.000 pulsos por segundo tenho muita liberdade para colocar a frequência do laser em qualquer cor do espectro da luz visível. Lembrando que a luz é uma onda e possui frequência, frequência de oscilação. Luz mais na direção do azul, no arco-íris, tem uma frequência mais alta. Luz mais na direção do vermelho tem uma frequência mais baixa. Os pulsos que nós usamos têm um tempo de 200 femtosegundos, segundos, diferente do pulso que você viu aí, que tem 0,2 segundos. O femtosegundo segundo é 1 um segundo dividido por 1 um bilhão e depois dividido por 1 um milhão. Então, é difícil imaginar o que é essa escala de tempo. Mas eu vou fazer uma analogia. No nosso laser, os pulsos chegam a cada 1 um milionésimo de segundo. Se fôssemos fazer a proporção entre o tamanho do pulso e o tempo entre os pulsos, que daí, no caso do nosso laser, é... 250 segundos para 1 um milissegundo entre os pulsos, depois desse pulso de som de 0,2 segundos, o próximo pulso demoraria 31 anos para chegar. Então, seria uma música que começaria com um pulso, e aí o próximo pulso demoraria 31 anos para chegar. Um, um grande silêncio nesse meio tempo. Isso quer dizer que os nossos pulsos estão conseguindo investigar uma escala de tempo que faz parecer com que um milésimo de segundo seja como 31 anos para eles. 31 anos. Só que para que isso dá uma escala de tempo tão rápida? Existem muitas coisas que acontecem até a ordem de centenas de picosegundos depois que esse pulso de luz chega em um material que o absorve. Isso é a nossa escala de 31 anos equivale aos primeiros 3, 5 minutos. Coisas como a fotossíntese, como várias reações químicas causadas por luz, só podem ser completamente entendidas e visualizadas enquanto ocorrem em tempo real, utilizando essas escalas de tempo. Voltando ao experimento, então. Esse laser pulsado vai ter o seu pulso dividido entre um pulso de pump, que vai ter 95% da energia do pulso inicial, e um pulso de probe com 5% de energia inicial. Eu divido o pulso usando simplesmente um vidro que deixa transmitir os 95% e reflete esse 5%. O punk, que é o pulso forte, vai ser o responsável por causar um efeito que eu quero medir na minha amostra. Se fosse fotossíntese, seria a absorção da luz, certo? E eu queria ver o que acontece com as moléculas depois que absorveram essa luz. O pulso fraco vai servir para isso. No experimento, é possível atrasar o pulso forte em relação ao pulso fraco. Isso é feito mudando a distância total que um deles percorre até a amostra. Eu coloco dois espelhos em um carrinho que eu mexo usando um parafuso. É possível nesse carrinho criar um atraso de mais ou menos 100 picos segundos. Então, quais vão ser as situações típicas do nosso experimento? Aqui eu vou representar o pulso fraco por um estalinho, mas ele na verdade é igual em frequência ao pulso forte, só que eu teria que mudar o volume do som. É, primeiro, o pulso fraco pode chegar antes do pulso forte. Essa condição vai nos dar informação como a molécula absorve luz normalmente, e a gente coloca um detetor de luz que detecta o pulso fraco para ver isso. Segundo, o pulso fraco chega depois do pulso forte. Nessa condição, a gente vai ter que ver o que o pulso forte causou no material, vendo o que mudou no pulso fraco, né, o jeito que o pulso fraco é transmitido. E o pulso fraco que vai medir essas mudanças, no fim das contas. E a gente continua vendo ele no mesmo detector. O fato é que a gente pode medir essa segunda condição de pulso fraco depois de pulso forte para vários atalhos diferentes, e assim construir uma espécie de filme do que acontece. Em que cada quadro do filme seria aqui um tempo diferente do experimento. A repetição com laser, que manda vários pulsos por segundo, é necessária porque existem vários processos aleatórios na de experimental, enfim, um caráter estatístico de qualquer experimento. E assim repetimos várias vezes, vai sair o comportamento médio do experimento. Então, para completar a analogia com o som, gente, eu queria fa falar que o pulso forte é como se ele botasse as moléculas para dançar. E elas com muito ritmo sempre fizessem o mesmo movimento no mesmo tempo. E o pulso fraco, ele vai lá e... E ele acompanha esse movimento, certo? Que é o único de cada molécula. E ele consegue nos dar quadro a quadro como é que é esse movimento. E assim a gente consegue reconstruir a dança, certo? Então é isso, gente. Esse é o meu mestrado, é, que me encanta e me assusta, de certa forma, com essa beleza, todo dia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.